Oi, tudo bem? Como você sabe que uma coisa é boa? Ó, é assim, ó. Hum. Hum. Tá bom. O Onde formar o leite com azeite. Delícia. Por que eu tô falando isso pra você? Eu tô aqui agora pra fazer um review, do Fórmula Negócio Online, que é o curso de marketing digital do Alex Vargas, que eu comprei, provei, gostei, aprovei, e agora que estou aqui falando para você a respeito desse curso, é um curso bom, bom até anotei aqui, ó. muito bom, ó. É, eu sou aluno do Alex Vargas, é o melhor treinamento que existe para montar um negócio digital, num passo a passo, num clique a clique, que ensina como construir uma estrutura online que gera lucro para qualquer negócio, então se você tem um negócio ou pretende montar um negócio digital começa, <coughs> começa por fazer um curso e o melhor curso que eu posso te indicar é o Fórmula Negócio Online, ele é um clique a clique, um passo a passo que te leva de A para B Ensinando todas as estruturas que você precisa para poder ganhar dinheiro online. Eu sou o Aposto Léo e me despeço, não se esquece, clica no, no, no sininho, curte o canal, se inscreve aí e vamos lá, tocar o barco, porque Fórmula Negócio Online é o melhor curso de marketing digital que tem hoje na internet. Tchau, até mais!